Ok Fala rapaziada, beleza? Bruno na é mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, ó Vamos deixar tudo aqui no nível máximo hoje, mano Vamos tentar pelo menos ver que você vai conseguir essa pegada aí Depende da sorte também Então, já estou aqui com o meu grifzão nível 1 A ideia é deixar ele no nível 9 E depois tentar conseguir ganhar de repente aí Um acessório, um Star Power Deixar ele mais forte pra poder subir aí também então bora começar a fazer a zoeira. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir na loja aqui, né? A primeira coisa que tem que fazer é vir aqui e apoiar o código Bruno Clash, mano. Bruno Clash na loja, colocar, inserir e manda pra mim lá no Instagram ou no Twitter falando que você apoiou. Bota lá um vídeo ou a print e manda pra mim porque você pode ganhar aí um gift card, mano. Isso mesmo, apoiando, hein? Tá bom? Então é isso, ó. Já estamos aqui, agora vamos ver o que vai ter aqui, ó. Tem grátis uma caixa, já vamos abrir a caixa aqui pra poder ganhar... Pontos do Grifzão, dá pra comprar pontos do Grifzão também por 16 de ouro Temos duas dois acessórios também Vou comprar tudo, mano Acessório da Pan, novo acessório da Pan Que recupera é, munição Tira do adversário e recupera Mil pra nós, acessório da Pan Top demais, tá barato, tá GG, tá Topster E o xarope congelante né? Congelamento 50% aí no, Dentro do Super Dudu Mil e é GG Vem pra mim também que é Topster então tá aí, tá fechado, hein? Agora é o seguinte, agora a gente vai lá pro nosso Brawl Pass, que eu tô no nível 63 ali, indo pro 64. Só que eu não abri nada, então a gente vai abrir agora todas as caixas e vamos ver se a gente vai pegar. Shedão, será que vai dar sorte, mano? Ou porque Opa, eu tô com vai, vai dar. Ah, que isso, você vai dar sorte, Pra meu squeak, eu trouxe sorte. É verdade, faz sentido. Bora lá então, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir no estilo corta e vamos ver se vai dar bom, hein? Já vem moeda. Bom, conseguimos então já pegar o nível máximo aqui em pontos pra poder deixar ele no nível 9. Então vamos subir. Agora é da hora, essa parte é boa, né, Shadão? Nível 1 até o nível 9 sem parar. Bora. Um, é é da hora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano do céu, 9. GGzão. Olha lá, nível 9, Shadão. Você é louco, vou até sair e ver qual que é a ideia aqui. Porque ele Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Por que não bugou, por que bugou? Trocar de Brawler? Vamos lá. Acessório de agora. Brawler. GG. Nível 9, mano. Agora sim, agora sim. Agora vamos tentar buscar as caixas pra poder ver se a gente ganha acessório ou Star Power. Então, partiu. De novo, agora, agora é loucura, hein? Agora torce por mim, rapaziada. Pelo amor de Deus. Será que dá? Acho que dá, hein? Tem muita caixinha, Quer dizer... Opa! Achei acessório do cofrinho Grife deixa um cofrinho repleto de explosivos pra trás Depois de um breve intervalo, ele explode destruindo obstáculos e causando mil de dano aos adversários na área de alcance Três usos por partida Ganhamos o acessório Agora é só Star Power, Xadão Tá maluco, hein? Agora ele tem só uma Star Power ainda, né? É, ah, acho que vai dar se pai, vamos ver Vamos ver, tem que ter sorte, tem que ter sorte Mega caixa, mano Gelei, mano. Mas apareceu o bagulho amarelo lá. Não era vermelho. Vamos lá. Mais um aqui. Mais um. Volta aqui. Vamos lá. Mais um aqui. Meu Deus do céu. Não vai aparecer, mano. Pelo amor, mano. Nível 30. Nível... Não, 27. 28. Ai, nada ainda. 29. 30. 30. Meu Deus. Cadê o... cadê o Star Power? Cadê o Star Power, mano? Mega caixa. Essa... Ah. Na hora que eu ia falar, essa vai, já deu ruim. Caixa grande. 37, hein? Ai meu Deus, 38. Nada, mano. Meu Deus, tô começando a estar com medo, hein? Opa, agora confia. Então vai. Ó, agora que você falou agora, então vamos. Um, dois, três e. Bora! Ah, mentira que tá piscando! Meu Deus do céu, tá piscando! Se for, já vai ter dancinha, mano. <risos> oh. uh! Cê é louco. ganhamos mano acertou chadão caraca hein, que boca mano. famosa boca safada você é louca tá maluco olha isso aí deu certo mano agora eu tô full tô full nem vou mais mexer nas caixas nível 41 tá aberto aqui ó vou aguardar agora olha lá. Vamos, ver, vamos ver Acessório na mão star power na mão ggzão Tá maluco? Vamos jogar uma, mano? Ó, oh, mas quero saber se vocês jogam bem, hein, mano? Pelo amor de Deus. Futebraulio, vamos lá, então, hein? Partiu. Mano... Aí Shadow e o Virus, hein? Pelo amor de Deus. Não, trovar, mãe, não trovar Bora lá, então! Sem troll, hein, Shadow. Pelo amor de Deus, mano? Não, vai. Mas... Vamos embora. Agora, agora o bagulho tá louco. Agora eu tenho, tenho mais vida, tenho mais dano. Nossa, o dano que vai tirando. Vai tá pensando. Aê, matamos. Ah, eu vou explodir aqui, vou explodir aqui. Espera, espera, espera. Soltei. Ah, oh, oh, oh, que da hora eu abro, mano. Agora eu abro, caraca, moleque. Nossa, mano, que delícia, cara. Mata. Nossa, <risos> mano. Você tá louco, mano. Você tá maluco, rapaziada. Tá maluco. Que isso, você viu? Até estourar agora o bagulho estoura, mano. Então, é muito absurdo, é muito absurdo. Ó, o Shadow fazendo história. Shadow fazendo história. Nossa, sério. Não, não vou vale. falar nada. Não vou falar nada, Shadow. Você tá brabo. Tá maluco, rapaz. Que isso, hein? Brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. Gostei, gostei, hein? Bora mais uma pra fechar, então. Chave de ouro, rapaziada. Você viu? Apelou, miss. É isso aí. Apelou, apelão. Bora que bora. vai aqui, boa matando na última ali do alto pai, vai dar ruim vai dar ruim é. É só abrir lá, se tiver, chegando lá perto pelo menos. E tá... Cadê o Barley, mano? Uh, o 8-bit... Tá, o vírus tá maluco, mano. Né? Você é, é louco. Bora, bora, bora, bora. bora. Ele parou. Ah, ele tá parando toda hora, mano. <risos> Nossa, mano. Ah, se você é acerta essa daí, é eu não. Eu não tô conseguindo chegar lá, mano. Se fizer pressão e chegar, eu quebro. O Edgar tá parando, aí dava pra ele matar os dois ali. Não sei o que tá acontecendo coisa. É a internet trollando ele, com certeza. Bora, bora, bora. Escapei, escapei do dano. Vamos lá, vamos lá, hein. Mano, dá pra ele fazer a boa se ele pular lá certinho. Dá. É. Conseguir pegar no... Mano, eles vão fazer o gol, mano. Vai deixar mesmo? Não. É, ele tem que ser ofensivo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Precisamos de, de ti, mano. Agora eu consigo quebrar lá, hein. Tá maluco. Vou quebrar, independente do que aconteça. Quebrei, quebrei, quebrei. Tô aqui, tô aqui Ah não, o Era aqui, mano Ninguém nunca viu isso Eu fui tocar pro CKU E a bola, soltei a bola, hein Beleza Bora, bora, bora, bora Faz, faz Nossa, meu Deus do céu Ai, que desespero Que dó no coração, que dor no coração Quase que a gente perde Mas deu bom, rapaziada É isso, hein Deixamos o nosso Griffizão Brabo Nível máximo, nível máximo Fechamos aí na missão de tudo aqui. É isso, grifzão nível 10, fusaço pra vocês. E deu bom, hein? Melhorou bastante, né, cheidão Deu uma melhorada no, no dano, né? O dano aumentou pra caramba. Agora é sim. Então o brawler mais forte que o Buzz, né? Você é louco, tá brabinha. É isso, rapaziada. Então é isso, mano. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e um abraço, até a próxima, mano. Falou!